E aí, galera, beleza de nada tá com vocês Com mais um vídeo Estamos aqui E hoje galera É ele Caraca, vocês assistiram? Ainda não? Vai assistir? Eu confesso pra vocês Que não assisti Não fico me ligando em internet Twitter pra ver spoiler Não fico entrando em vídeo De gente dando opinião sobre o filme tal. É... Porque ainda vou ver, certo? Então não assisti. Parece que ele vai vestir uma roupa preta aí, mano. E engraçado que essa roupa do, desse, desse Homem-Aranha aqui... É preta, olha aí, ó. Essa aqui é do, do, desse filme aí, mano. Desse novo filme aí, ó. Eles lançaram essa, essa roupa... Junto com uma roupa preta. Né? E essa daqui é o que ele usa nesse filme. É preto, né, mano? estranho que a gente sempre acostumou com o Homem-Aranha é, vermelho e azul... E o Peter aqui no GTA V simplesmente não voltará pra casa Porque, maluco, olha lá o que tem lá embaixo Sudão, irmão, A Aranha não gosta muito de água, não ah. Como que um super-herói so, é, sairia numa situação dessa daqui? Eu não imagino Bom, tá com os poderes do, do Homem-Aranha aqui não é aquele do Júlio Nib, que... que aconteceu lá, não consegui usar. Mas é um que dá pra usar, ó. Como é que volta? Ai, meu Deus. Complicou. Peraí. Caraca, o Ô, oh, Peter. Como é que volta pra casa assim? Peraí, peraí, peraí. Peraí, galera. Já é ruim de usar o Homem-Aranha aqui em Los Santos, porque não tem muito prédio, né, mano? Se fosse Liberty City, que, tem, que faz referência a Nova York, que é a cidade do, do Homem-Aranha, né? Aí seria melhor, né, mano, pra andar, mas... Cara, tipo... Ó, vamos subir aqui no prédio, certo? Ele tá sem a máscara, mas depois a gente coloca a máscara. Como é que a gente vai voltar pra casa, mano? Não dá, velho. Como é que a gente volta pra casa? Entendi onde fica a casa do Homem-Aranha aqui? Não... Ei, velho, sei que não dava pra.. <risos> Só sei que não dava pra voltar, mano. Ah, ele pula. Ó, oh, mano, eu, eu tô tentando. Não, velho. Ele tá tipo pulando. É como tem água, tá ligado? Como tem água, ele tá dando aquele tibum, é... mano. Mas não tá dando soltando a teia. Mas ela soltar a t aonde, cara? Ai, mano. Peraí, peraí. subindo naquele prédio, lá. Ele tá pulando que nem. Vários carros ali, ó, afundados. Tudo bem esse prédio aqui? Sobe. Não. Ai, meu Deus. O outro mod, mano, do, do Julio Nib, é muito louco, velho. Muito louco. Ai, caraca. Sobe, sobe. Tá difícil, gente. Usar o Homem-Aranha aqui na água. Aí, aí, aí. Porque a gente quer, né, usar as teias, cara. Subir. Eita porra. Não, meu Deus do céu Eu quero voar Não, voar não, que ele não voa Eu quero Cara, tá difícil Pera... Ó, você vê que a locomoção do, do Homem-Aranha Não, não tá fácil, velho. A vida dele não tá fácil aqui Nem sei se ele Sabe nadar, na verdade Sobe nesse prédio aí, aí, aí Solta a teia lá Solta a teia no prédio Caraca, a mulher aqui, velho. Tá fazendo aí, mulher? Mano, não dá, velho. Não dá, cara. Quero soltar a teia e subir, mano. Caramba, deu uma porradão na mulher, velho. Vai, Peter. Pra salvar as pessoas. Não dá, galera. Não tem prédio. Ele não, não, coloca, não consegue colocar a teia. Aí, ó. Nosso herói tá nerfado, mano. Tá nerfado, velho. Nerfaram o Spider. Vamos lá. Vamos vamo tentar ir lá pro meio. Olha os caras aí, velho. <risos> Vamos tentar lá pro meio da cidade Quem sabe a casa dele seja lá Ah não, cara Volta, volta, volta, volta Galera, me segue no Instagram Se você ainda não me segue Segue lá, beleza E deixa o like aí no vídeo Que ajuda na divulgação E comenta também alguma coisa Se você viu o filme ou não viu Não dá spoiler não tem... Eu não fico bravo, bravo, bravo bravo Por conta de spoiler, confesso pra você mas realmente, tem alguns, algumas coisas que eu não gosto, mano. Eu fico bravo que tem gente que fica, velho, tá ligado? Não ligo muito, não. Ah lá, não tem como. Talvez lá no meio a gente consegue. Vamos lá pro meio. Mas tá aí, ó. Caraca, velho. O Homem-Aranha ficou nerfado, velho. Tira um inimigo poderes aquáticos. Vai ser é complicado pra ele, hein? Vai, vai, vai, Homem-Aranha. Hora Homem dessa vez. A gente consegue... É... Ah, ele não acredita que ele pulou esse... Solta a teia! Aí! Aí, caramba! Até que enfim, Homem-Aranha! Vai, solta a teia! Não pode cair na água! Uh -huh. Vai! Mano, só dá pra ficar aqui no meio Não tem como Não tem como Será que a gente consegue Voar assim e planar lá no ah. Não dá, velho. Só dá pra ficar aqui, ó No meio dos prédios Ah lá, não dá, não dá Pra ir pra lá não dá é, sem volta pra casa, não tem... Olha a água, vem. Grim! Olha, a teia da água! Olha isso, mano! Ficou lento! Ó, ó! Uh. na, Spider-Man, oh, Spider-Man! Aí, salva água. ó! Ó, a teia! Não dá pra voltar pra casa, galera, não tem como! Opa. Opa, sobe. E mais. Mais. Não, não era pra cá, não. Não era pra cá, não. Aí. Aí, mano. Tô lascado com a minha aranha aqui. Tô lascado. Mas é isso, galera. Não dá pra voltar pra casa, mano. Muito ruim de jogar aqui no meio da água. Apesar que a teia ali até... Né, ele consegue... A água não impede, né? Mas, tipo, só dá pra ficar aqui no meio, cara. Usando, assim, as técnicas aranísticas Na água não tem, né, velho? Não tem. É, um bicho... Aranha não tem familiaridade com água, não. Olha o tsunami. Pegou tudo, velho. Vai. Mano, o Homem-Aranha do Gelo é muito louco, velho. Isso aqui é marromeno. Mas é até que é legalzinho. Dá pra brincar. Dá até pra brincar. Ele tem, ó, o bagulho do Peter aqui, ó. Dá pra jogar os projetos e tal. Se não me engano, tem o lance da teia. Aquela teia, tipo... Ai, meu Deus, já era. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado. Se gostou, clica no gostei. Compartilha. Nós estamos juntos. Fui.